Vamos lá, vamos conversar mais um pouquinho aqui sobre psicologia, desenvolvimento pessoal. E hoje a ideia é conversar sobre programação de atividades, agenda. Muitas pessoas acabam evitando ter uma certa agenda, uma, uma programação de atividades, pois tem o receio de, enfim, de ter um pouquinho de aumento de ansiedade, de desconforto até de medo de não cumprir as metas. E eu queria dizer pra ti que faz parte ter esse tipo de vivência, assim, desse, dessas alterações no medo, da ansiedade. E não é por isso que tu tem que deixar de se programar. É justamente o contrário. Tu tem que te programar para conseguir primeiro é, fazer o que tem que ser feito de acordo com o teu propósito, com o teu desejo, com as tuas metas. E... Esse é um ponto interessante também, como lidar com a programação de atividades, com a programação de metas, como reduzir a ansiedade. Esse que tem que ser o teu foco e não tirar da tua vida a programação de atividades, entende isso? É, até porque a ansiedade faz parte da vida de todas as pessoas. O problema é quando a ansiedade era, ela se torna intensa e vira uma patologia, uma crise, um transtorno de crise de ansiedade. Uh, o pânico evolui para o pânico. Né? Mas a ansiedade faz parte da vida de todos nós. A ansiedade, o medo, a, a raiva. Né? Então, lida aprende a lidar com a tua ansiedade frente aos acontecimentos, para que tu consiga ter um enfim, um projeto, um desenvolvimento da tua vida, para que vá além até o patamar que tu pode ou que tu deseja. Lembrando que sempre uh, a gente vai além dessas produções em vídeo aqui no nosso canal, Uh, gerando conteúdo diferenciado também lá dentro da Academia Portal Doutor. Se tu quiser acessar a Academia Portal Doutor, é só entrar no link que está embaixo desse vídeo ou digitar no teu celular, tablet, computador ou até na televisão o endereço .com /academia, .com academia e lá a gente vai seguir com esse vídeo. Uh, desenvolvendo algumas estratégias para lidar com a ansiedade, como definir propósito de vida, como definir metas, como se programar enfim, como ter mais qualidade de vida com o desenvolvimento pessoal, tá bom? Então lembra disso é, desenvolver programações, agenda, atividades podem gerar um certo grau de ansiedade, mas é importante que tu saiba como lidar com as ansiedades da vida senão a gente acaba ficando para trás, deixando de é, realizar todos os nossos potenciais, tá bom? Vou ficando por aqui então no litoral, deixar algumas imagens bonitas aí para ti e a gente se encontra lá na Academia Portal do Doutor ou então em outros vídeos aqui gratuitos que eu estou disponibilizando para ti, tá bom? Até mais! Tchau, tchau! <música>